E aí, todos bem, graças a Deus? Também estou bem, graças a Deus. Vamos lá para mais um vídeo. Esse Quer vídeo aqui... que com o seu rostinho, mano? Tá preto? Mostra a quarentena ali, mano. Mostra a quarentena. a quarentena aí, ó. Tá parecendo um asilo aí, ó. Tudo careca, cabelo branco, ó. É o asilo. Olha lá, o asilo. Então... Esse vídeo aqui é a prova que o nosso Instagram funciona, né, amor? É isso aí. A gente posta uma fotinha lá, o pessoal endói, começa a comentar, começa a falar um monte de coisa. Então. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Vamos ter vídeo, então. Fiz uma adaptação nesse carro aqui. Carro da minha esposa. Hum. Vocês vão ver. É o seguinte, coloquei radiador de Civic. Por que, que você tá fazendo assim, Júlio? Nada, tô vindo. Tá me chamando pro cantinho? É. Caixinha de luz? <risos> vamos errar o caminho? Ô, <risos> oh, saudade. Ai. Então, mas vamos lá, ó, é o seguinte. Eu tenho esse radiador há mais de um ano já, guardado. Eu comprei ele só por causa da tampinha. <risos> <risos> só Juro por causa da Só tamp... por causa, vocês vão entender daqui a pouco. Comprei para colocar no Gol Preto. Gol Preto Logo vai sair vídeo do Gol Preto, né? É, como que ele tá, o Compound, tudo bonitinho Mas o interessante é esse aqui agora Como esse aqui vai demorar um pouquinho pra sair Eu falei, vou colocar ali E depois a gente compra outro, se Deus quiser Certo? Então colocamos ali, funcionou bem pra caralho. Não teve... Não, teve um, um ou dois que falou que ia funcionar Mas a maioria falou que não ia dar certo Então tá aqui a prova, vamos lá <risos> Mostra aqui, amor, vai sair vídeo dessa trava também, ó O pessoal endoidou lá no Instagram perguntando da travinha, então vai ter vídeo, ó Apertou, abriu Olha aí, mostra aí, amor Radiador de Civic de alumínio no Gol Quadrado Ó, tudo por causa dessa tampinha aqui, hein Essa tampinha ela é... já tem um termômetro aqui, certo? Ó Termostato É, um termômetro, ué que marca a temperatura quê? Não é termômetro? É. Ó, agora tá quase, quase 20 graus, ó. 19.8,25. Tá vendo aqui? Nossa senhora, preciso, hein? Tá vendo, né? <risos> essa tampinha aqui, pessoal, não cabe no radiador do Gol Quadrado, hein? É, tem que deixar isso Não adianta certo? querer comprar porque não cabe. Essa, essa boca aqui, ó, é o bocal de, dos carros asiáticos que falam certo JDM mostra minha cara aqui mano por favor é isso os JDM os asiáticos Acorde, Civic esse aqui é do Civic 92 esse radiador ele é um pouquinho mais curto aqui ó no, no, no comprimento na altura um pouquinho mais curto só que ele é mais largo certo certo e tem mais o que tem mais capacidade de refrigeração porque eles são duas colmeias aqui, ó. Tudo, mas uhum. bu... ah, é. A partir Ó, mostra parte... aqui dentro, amor, que eles vão entender aqui, ó. Duas colmeias, tá vendo? Ó, ó uma lá, uma cá, ó. Essas colmeias. Uhum. Entendeu? Então é isso. Ó. Coisa boa, né? É coisa boa. E não é caro, tá? Comprei lá na SPA Turbo. Eu não sei contar agora, porque como eu comprei um ano atrás, então não sei. Faz tempo que eu não vejo. Ó. Se eu não me engano eu paguei 799 nesse radiador Eu sei que faz mais de um ano que eu paguei a última esses tempos atrás aí Que eu fiz em 12 <risos> <risos> Então o que que acontece, ó Esse suportinho Ele vem pra colocar no radiador original no Civic Então ele já vem esse suportinho aqui, ó Fiz uma adaptação aqui, pá, pá, pá. Beleza pá, pá, pá. Fiz o suportinho aqui, mostra o suportinho aqui, mano preço aqui na longarina, ó essa ventoinha é ventoinha de tempra. De tempra. Que já tava no radiador antigo da Juliana. Isso. Só fiz uma outra adaptação. Para quem não sabe, já tem vídeo no canal ensinando a adaptar a ventoinha. Então é a mesma ideia para qualquer ventoinha. Ó, fiz o chapinha aqui do lado aqui, é bonitinho. Tá bem discretinho, beleza. A mangueira aqui também eu que fiz, ó. Só essa flange aqui eu fiquei um dia para fazer, ó. Só isso aqui, ó. Ó, mostra. Mostra daqui assim, ó, pra mostrar a grossura da chapa de alumínio, ó. Tudo cortadinho na furadeira, ó. Essa, essa bitola aqui. Fiz esse buraco, soldei por dentro. Fiz essas curvinhas e poli, E tá aí. Essa mangueira aqui. É aquele kit de mangueira que vende. É, mangueira de silicone. É aquela que vai aqui, ó. Originalmente, ó, ela sai daqui, faz essa volta aqui. E entra aqui na bomba d'água. Certo? certo? Então, cortei. Fiz aqui. Fiz a outra mangueira de baixo. Olha essa daqui. Não, não, não é possível. Oh. Ela vem aqui. Agora você vai ter que vir aqui, amor. você mostrar aqui embaixo como é que ficou aqui. Toda. Só pra ter mais água. Tá vendo? Oh. Ela vem aqui e essa daqui, ó, oh, já vem a original do carro, ó. Oh. Eu fiz toda essa mudança aqui só pra ter mais água no carro. Então, é basicamente isso. Mostra aqui a distância que ficou da bomba d'água, amor. Deixa eu pegar meu celular aqui pra me acender, pra mostrar bem. E tem um detalhe, teve uma galera comentando que colocou em monva. Chevette, isso daqui dá pra pôr. Olha é. ali, ó. Olha ali. Ó, ficou aquela distância da bomba d'água e da poli, ó. Então aqui... Nossa, precisa. Ah, mas não ficou muito perto, não. Não vai mexer, o motor é super travado. Então não vai ter perigo de nada aqui, ó. Ficou bem presinho. Então tem um ponto de fixação aqui... Esse é um ponto. Esse é outro ponto. Travado. Travadinho. E tem outro aqui, ó. Que eu fiz aqui também, ó. Aí embaixo. Uh, ah, aqui, ó. Tá vendo esse suportinho? Travadinho. Então, esquece, nego. Né? É isso. É isso. Dá. Tudo dá. Quando você tiver um negócio na sua mente e falar, meu, não morra sem tentar. Não é leve a sua aí. dúvida pro caixão. É isso aí. Tenta, pelo menos. Se não der certo, beleza, não deu. Mas se ideia é isso, ó. Que gol quadrado no mundo tem um radiador de si? <risos> Já não existe louco, Gambi é, Lover. Não tem, é, entendeu? Então é essa. É, a... é umas gambiarra que dá gambiarra, certo. Né, amor? Filho, isso aqui é gambiarra, é mas vida. é gambiarra da hora, velho. <risos> <risos> então é isso. Se você, se você tem uma. Na mente assim, fala, vai, vai funcionar. Quantas pessoas falou que não que Ah, não ia? a maioria. O cara que eu fui comprar na loja falou Não, isso aí não vai dar certo não. Vai, não vai, vai. Eu acho que vai. Fiz, tá aí, ó. Bonitinho, instaladinho. Perfeitinho, Perfeitinho. Ficou nos mínimos detalhes. E essa detalhe. mangueira tá fixada como aqui, mano? Não, aqui ainda não tá fixada, né? Ah, aqui vai uma deixa eu tirar a dúvida da galera, né? Aqui vão uma abraçadeira, aqui vai uma abraçadeira. É porque ainda não passei a cola ali tal. Então, ainda Terminei de adaptar, vou arrancar tudo, dar um novo polimento bonitinho e aí eu venho montando o definitivo. Aqui eu vou fazer um reservatório de expansão. Tem muita gente que reclama que isso aqui joga água fora, ele joga mesmo, tá? Ah, então eu vou fazer um reservatóriozinho pra botar. E vai aqui. ter vídeo? Acho que vai. Um reservatóriozinho oh, yeah. pra botar aqui, que pra fofo. água que sai daqui cai aqui. Que fofo! Entendeu? O que você que tá querendo, hein? Tô querendo que esse carro funcione <risos> bem. Amor, amor, e esse ar-condicionado aí embaixo? Esse aqui, ó. Isso é para dar um ventinho, né? Nem precisa usar. É isso? É uh, isso. Acho que é ficou isso. bem explicado? Eu acho. Qualquer dúvida, Não a galera mostrei. tira lá no vídeo. Não mostrei o passo a passo. Porque ele levou alguns dias pra fazer. Eu nunca tinha feito. Eu não gosto de gravar de primeira assim. Porque. Testar, né? Tirar todas as dúvidas. Não adianta eu mostrar uma coisa que não vai funcionar. É isso aí. Não é esse o intuito do canal. O intuito do canal é mostrar a realidade. O e o que coisa. não dá também. O que não dá, a gente E o que dá errado, também. a gente mostra também. Não tem problema nenhum. Mostra muito lá no Instagram também, né? Isso. O que dá errado, a gente mostra. Verdade. Bidu é Garage. Isso. Bidu Garage. Me segue lá. No Instagram. Fechou? Então pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe. A gente lê tudo, a gente quer mandar um Ó, abraço. Próximos vídeos aí, por todos os estados aí brasileiros. Até fora do Brasil, tem a muita, galera Argentina. Muita gente de fora me seduzindo. Ó, é o seguinte, próximo vídeo, Tião. Compound. Compound Turbo. E todo o projeto do Tião, o que vídeo, que vai vir? É vídeo. Roquete okay, vai ter, ah, vai ter do Roquete. Okay. A galera quer. Vai ter o reservatório aqui, então a gente tá... Ah, vai ter da trava aqui. A, a trava. Vamos instalar. Sim. explicativo porque todos os nossos carros já tem instalado, então e... nós vamos fazer explicativo. Pra, Cada detalhe. Pra todo, desmontar aqui e vou ir mostrando como é que monta. Fechou? Fechou. Tchau. Beijinho. Fiquem com Deus. Beijinho do Bidu. Até a próxima. Dá ou não dá, hein? Lógico que dá, é, tudo né? dá, filho. Até eu dou. Não.